Eu estou aqui com o Gilson Farias, do Cicred, e está trazendo uma coisa muito importante para o produtor, que é o custeio, né? a possibilidade de financiamento para poder expressar da melhor maneira possível a qualidade que o agronegócio tem no Brasil. Não é verdade? Verdade. Nós é, estamos aqui na feira, né? como tradicionalmente já viemos aqui há muito tempo, né? porque o agronegócio, o Cicred tem as suas origens no agronegócio, né? E apoia muito o agronegócio. Então nós estamos aqui na feira, é, nosso estande está bem moderno né, e aconchegante. E temos recebido muitas visitas nossos cooperados e também não cooperados, enfim. Que estão lá no Sicredi procura de produtos, serviços né, e também de crédito. Né, essa, é a, essa é a verdade. É verdade. Bom, todos nós podemos observar o crescimento do Cicred nível Brasil. Esses dias eu estava em plena Avenida Paulista, vi uma agência maravilhosa lá. Né? Vocês têm também toda a história, como tu mencionou, no agronegócio. O que vocês trouxeram especificamente aqui para a feira? É, nós é, viemos para feira e a gente aqui na feira a gente tem que se moldar, né, a, realmente a expectativa da feira, né. Então a feira lá se caracteriza por tecnologia, por marcas, equipamentos, enfim, né, e toda a tecnologia voltada também para o setor é, pecuário, né, e a gente traz as linhas que, que se caracterizam para atender o produtor com taxas adequadas e prazos adequados. Né? Então temos as linhas de BNDES para financiamento de avicultura, suinocultura, enfim, gado de leite, max equipamento, carinha é do Modern Frota, né, que você pode financiar aí para 8, 10 anos. Né? É, tem o um Pronaf, é, é, mais alimento também, que é para agricultura familiar, que é que sai muito aqui na feira. É, inovação, né? temos o Inovagro, que pode ser ofertado quando o produtor, o cooperado, enfim ele entende que tem que inovar na propriedade dele né, e precisa de um financiamento Então não tem essa linha para ele. Né? Nós sabemos que é, tecnologia e inovação tem tudo a ver para que a coisa continue é, aumentando receita, diminuindo despesas e gerando melhor qualidade de vida e mais renda. Eu acho que esse é o objetivo para poder é, auxiliar o produtor rural né, a fazer bons negócios também. Verdade, nós tivemos um, um momento em que o crédito uh, escasseou no Brasil, mas esse momento parece ter passado, né? É, a, a nós hoje, é, é, a gente olhando a feira do ano passado e desse ano, ela está bem melhor do que o ano passado e cremos que o, o componente sim, o crédito, ele, ele sempre é um componente muito interessante nesse processo todo aí e, e, e também o que leva a ter um melhor movimento, uma perspectiva dessas melhoras, realmente é o cenário o cenário é, é, é econômico que já prevê alguma melhoria, né? não é aquela ideal que a gente espera, mas é um, um cenário que permite alguma tomada de decisão, porque quer queira ou não, o nosso cooperado, o nosso produtor está tomando a decisão de crédito aí para 5, 6, 10 anos, dependendo da atividade dele. Né? Então ele tem que ter algum horizonte de confiança. Né? E eu acho que a feira está mostrando isso, né? que o pessoal está mais confiante, está né? mais interessante e o crédito vem realmente ajudar essa, nesse, nesse item, né? que é melhorar é, a atividade e nós estamos aí também bem otimistas com a feira. Bom, muito obrigado, Gilson, por trazer essas informações aqui para nós. Eu que agradeço, então. E o secretário fica à disposição. E fica o convite para quem quiser lá conhecer o stand, lá tomar um café, enfim. E para o produtor rural que quiser financiar algum equipamento, o secretário está à disposição para atendê-lo. Obrigado.